Está no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. E nessa edição você vai conferir. Veja como vale a pena tirar um tempinho para ajudar o próximo, mesmo durante o período de férias. E nós estamos aqui para recebê-los. E eles, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. No Tome Nota você confere quatro dicas para não errar na hora de contratar um trabalhador doméstico. Em estúdio, o analista técnico do SEBRAE de Mato Grosso, Roberto de Oliveira, explica as vantagens de sair da informalidade e se tornar um microempreendedor individual. Confira isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Voar sangue já faz parte da vida de muitos Mato Grossenses, mas durante esse período de férias, muitos trabalhadores aproveitam o descanso para viajar e curtir a família. Com isso, os estoques dos bancos de sangue caem e caem muito. Na reportagem que você assistir agora, a gente conta como gesto de ajudar o próximo, além de ser um ato de amor, na direita a um dia de folga no trabalho. Doar sangue, um gesto que não tem preço e pode salvar muitas vidas. Zaqueu é doador há sete anos e sabe disso muito bem. Eu gosto de doar para ajudar o próximo, né? nesse ano meio de carnaval que eu venho mais, final do ano, quando eu entro de férias eu venho também. Eu gosto sempre de vir aqui a doar sangue para dar um. Porque eles, eles direto, eles vêm lá na empresa, lá pedir né, para gente vir, mas é pouco, se vem, né, aí sobra uma forguinha e dá um pulo aqui. Em períodos de férias ou feriados prolongados, a situação é mais complicada. A demanda aumenta nas emergências dos hospitais e as doações diminuem. Para manter o estoque, são realizadas campanhas durante o ano todo. O brasileiro é muito solícito, né? Quando tem uma enchente, ele vai lá ajudar. Quando tem um incêndio, ele vai lá ajudar. Mas quando se fala em dar o braço para colher sangue, Existem o, existe o medo, o preconceito, é, o mito que vai engordar, que vai desmaiar E não é nada disso Qualquer pessoa saudável ela pode ser doadora de sangue Alguns mitos sobre as condições de saúde do doador ainda é uma estigma para muita gente Mas a impossibilidade de doar se restringe a poucas doenças Específicas como a hepatite Para quem teve zika, chikungunya ou hipertensão, é preciso passar por avaliações. A malária também, existe algumas áreas de risco aqui no estado de Mato Grosso, é, risco baixo, risco médio. Essas pessoas, é, elas podem doar desde que já tenham tido há mais de um ano, mais de 12 meses. Será avaliado também, né? No, no caso da febre quartã, esse doador da inaptidão definitiva. Não faça a sua própria exclusão. Né? Venha ao banco de sangue, aqui você receberá um atendimento especializado para ter maiores orientações. Doar sangue é um procedimento muito simples e não afeta a nossa saúde. Apenas uma bolsa como esta pode salvar quatro vidas. E para quem quer ser um doador, ainda existem benefícios amparados pela lei. Menos de 2% da população doa sangue no Brasil. Muitas vezes, o obstáculo é a falta de tempo, porque tem que trabalhar. Mas neste caso, o artigo 473 da CLT garante que uma vez por ano, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço para fazer a doação, sem prejuízo no salário. Essa folga, o trabalhador tem direito a um dia, de preferência no dia que fizer a doação de sangue. A lei... Não determina que se possa doar sangue num dia e retirar essa folga no outro dia. O trabalhador tem que ter o bom senso de comunicar a seu chefe imediato a doação de sangue, para que a empresa possa se preparar e colocar outro trabalhador outro colaborador no seu posto de trabalho. Mesmo com o direito garantido por lei, a folga não deve ser encarada como uma moeda de troca, e sim como um estímulo ao ato nobre de doar. Qualquer pessoa saudável pode ser doadora de sangue, desde que ela tenha entre 16 acompanhados dos pais, e 69 anos, que ela tenha no mínimo 50 quilos de peso, que ela esteja bem alimentada, evitando alimentos gordurosos no dia da doação, evitando bebidas alcoólicas 12 horas que antecedem a doação. E nós estamos aqui para recebê-los. E eles, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. Nós estamos com muita dificuldade nos RH negativos e é, nossos estoques precisam ser repostos. E no quadro Tome Nota dessa semana, a gente fala sobre os direitos e deveres de quem contrata um empregado doméstico. Quatro coisas que você precisa saber sobre o trabalho doméstico. Cozinheiros, jardineiros, caseiros, babás... Todos os profissionais que prestam serviço contínuo e sem finalidade lucrativa no meio residencial são considerados empregados domésticos. Mas você sabe quais são os direitos trabalhistas dessas pessoas? É o que o TST Tube te explica agora. O um empregado doméstico pode trabalhar até 44 horas semanais e, no máximo, 8 horas diárias. Mas atenção! Patrão e empregado podem firmar acordo por escrito adotando a jornada de 12 por 36 horas, que consiste em 12 horas diretas de trabalho, seguidas de 36 horas de descanso. Que tal poder descontar as horas de trabalho acumuladas durante o expediente? Desde junho de 2015, o empregado doméstico passou a contar com o chamado banco de horas, Assim, o um excesso de horas trabalhadas em um dia pode ser compensado em outro. Precisou acompanhar o empregador em uma viagem? São computadas como jornada de trabalho apenas as horas efetivamente trabalhadas. E fique atento, é proibido desconto no salário de gastos referentes à alimentação, vestuário, higiene, transporte ou hospedagem. Além disso, a remuneração hora do serviço em viagem precisa ser no mínimo 25% superior ao salário hora normal. E as empregadas domésticas têm direito à licença maternidade de 120 dias e estabilidade até 5 meses após o parto. Essas foram as 4 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a justiça do trabalho sempre com você! Em Barra do Garças... A Justiça do Trabalho determinou que uma empresa de cargas indeniza um trabalhador por danos morais, por causa dos constantes atrasos de salários. O assunto do quadro Decisão de hoje. A Justiça do Trabalho determinou que uma empresa de cargas de Barra do Garça pague indenização por danos morais por sempre atrasar o salário de um trabalhador. A empresa teve que pagar R$ 3 mil reais de compensação. A decisão foi do juiz Juarez Portela, da Vara do Trabalho, na cidade. Ele levou em conta a Súmula 17 do TRT, que define que o atraso de salário por mais de 90 dias configura dano moral, independente de prova. Conforme o magistrado, o fato de não pagar o salário em dia viola o direito de personalidade e a dignidade do trabalhador. E veja agora o giro da semana as principais notícias da Justiça do Trabalho, em Mato Grosso. A Justiça do Trabalho negou o pedido de homologação de acordo extrajudicial proposto por uma agropecuária de Vila Bela da Santíssima Trindade e um de seus empregados. A homologação de transação extrajudicial é uma inovação aprovada pela recente reforma trabalhista. Porém, Durante a audiência na vara do trabalho de Pontes e Lacerda, o juiz Pedro Ivo identificou irregularidades. Uma delas é que o trabalhador, embora tivesse assinado o acordo e um documento dando plenos poderes a um advogado, não teve assistência jurídica alguma. Além disso, na presença do juiz, o trabalhador estava acompanhado de outro advogado, que estava suspenso pela OAB. Quase 50% dos processos com audiências iniciais em pauta na segunda vara do trabalho de Sinop no mês de junho foram conciliados, o que resultou no pagamento de mais de meio milhão de reais. No espaço, a audiência inicial é realizada por um conciliador sob a supervisão do juiz. Nessa ocasião, podem ser lidas a petição inicial, detalhadamente, e são apresentadas as propostas de conciliação. Se as partes entrarem em consenso, o acordo é analisado de imediato e homologado pelo juiz. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso está promovendo leilão de bens e imóveis penhorados em processos das varas do trabalho de Cuiabá e Vazegrande. Quem tiver interesse em participar, pode ter mais detalhes no site do TRT de Mato Grosso. O leilão presencial irá ocorrer no dia 27 de julho, a partir das 8h30, na sede do Tribunal em Cuiabá. No próximo bloco, a jornalista Aline Cubas conversa com o analista técnico do SEBRAE de Mato Grosso, Roberto de Oliveira. Ele fala sobre o microempreendedor individual, uma grande oportunidade de garantir alguns benefícios e sair da informalidade.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 em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Ah! <risos> Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói ou nacional. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes te dá medo.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 Desde que foi criada a figura do microempreendedor individual, muita gente aproveitou para sair da informalidade. As vantagens que isso traz, mas também os cuidados que devem ser observados, é o assunto da nossa conversa agora com o analista técnico do SEBRAE, Roberto de Oliveira. Roberto, obrigada pela sua presença aqui. Atualmente, quantas pessoas deixaram a informalidade e cadastraram no MEI? Bom dia, Aline. O, o MEI foi criado, o Microempreendedor Individual foi criado pela Lei Complementar 128 de 2008. E, segundo os dados do Portal do Empreendedor, nós temos hoje 6, ,6 milhões e 600 mil Microempreendedores formalizados. No Brasil? No Brasil. E em Mato Grosso? A gente tem esse No número... Brasil nós temos 121 mil, toda a região, formalizados. Aqui em Mato Grosso. Mato Grosso. Uhum. E. Quais as vantagens para essas pessoas? O que tem atraído, o que atraiu essas pessoas? Oh, Aline, o microempreendedor é a pessoa que tem o, o seu empreendimento informal e que não tem o faturamento até 60 mil reais bruto anual. Ou ele está trabalhando informal ou ele quer montar a, a empre, o 60 empreendimento. 60 mil dá quantos mil por mês? 5 mais ou mil ou reais por mês. Então quem tá? ganha até 5 mil e está na informalidade? Quem fatura até 5 mil. É uma média porque se você, você não pode ultrapassar os 60 mil durante o um ano. E o ano é contábil, é de janeiro a dezembro. É o ano contábil fiscal. Se eu abrir em janeiro eu vou faturar 60, se eu abrir em fevereiro eu vou faturar 55 e assim sucessivamente. Né? Você ia me explicar as vantagens. As sim. vantagens. A pessoa vai trabalhar legalizada, ela vai ter um CNPJ, ela vai poder emitir nota fiscal para fora do estado, ela vai ter uma inscrição estadual, municipal, ela vai ter um alvará de funcionamento, de localização e funcionamento, ela vai ter os benefícios previdenciários. Ela pode abrir conta uma pessoa jurídica num banco, né? tem, tem mais quanto de de crédito muito mais em conta do que da pessoa física. E ela vai ter, pode futuramente passar para a microempresa. Mas né? a questão dos, dos impostos, porque ah, você descreveu aí, fica parecendo um, um empresário comum. Qual é a diferença? A microempresa, ela é uma empresa já. Né? Ela começa é a primeira faixa do simples nacional. Então, ela, ela, o que, que ela vai pagar? Ela, é muito simples, é, é, não tem burocracia nenhuma. Ela vai pagar 5% do INSS, que hoje dá 46,85. Se ela for comércio indústria, que é vendas, né, eu tenho um comércio, eu tenho, eu tenho uma loja, eu vou vender qualquer coisa, eu vou pagar o quê? Um real por mês se eu comprar dentro do estado de Mato Grosso. Se eu comprar fora de Mato Grosso, eu vou pagar o ICMS. E o prestador de serviço, que é um, um mecânico, uma costureira, uma cabeleireira, ela vai pagar mais R$ 5,00. Então quando é comércio, eu pago 46 mais 1, vou pagar R$ 47,85. Se eu for o prestador de serviço, eu vou pagar 46 mais 5, R$ 51,85. Também eu posso ser indústria, comércio e serviço, eu posso ser os três, aí eu vou pagar R$ 52,85. 52 R$52,00, 85. Isso é emitido um boleto, quando você formaliza, né, quando você tira o seu CNPJ, e esses esse boleto, se eu abro em janeiro, vai vencer no dia 20 do mês subsequente, vai vencer em fevereiro. É muito importante frisar que esses pagamentos têm que ser feitos em dia, principalmente também o primeiro, porque você adquire o direito de ser beneficiário do, da Previdência, você pagando em dia. Você estava falando que é simples, é sem burocracia. É, como que a pessoa formaliza? Olha, você pode entrar no portal do empreendedor www.portaldoempreendedor.gov.br, tá? Você entra lá tem, e, e, e acessa, acessa Mei Microempreendedor Individual, lá vai baixar uma tela, tem formalização, baixa emissão de caneta. Agora quem quiser ir até o Sebrae, o Sebrae aqui em Cuiabá funciona na Avenida Rubens Mendonça 3.999 ou nas nossas agências no interior. Na, no Sebrae nós fazemos uma palestra, né? preliminar, para mostrar para que, o MEI que o que são os direitos e os deveres dele como o MEI. Roberto, porque você estava falando sobre essa facilidade de fazer, entra no site, faz o cadastro, a hora que a pessoa termina o cadastro, ela já formalizou. Formalizou. E com isso vem, não só as vantagens, mas vem as obrigações. Vem as, as obrigações e vem o, o vamos por assim, perigo, porque muitas vezes o filho abre para a mãe, o irmão abre para o irmão, o amigo abre para outro. E ele também não conhece o que é o MEI. Então, a hora que você entra no site, formalizou, vai pedir seus documentos, RG, né? o título de eleitor, o CPF, se você declara imposto de renda, você tem que pegar o número da entrega do imposto de renda e muito importante é o CEP, tanto comercial como residencial, porque lá no site não entra pelo nome da rua, entra pelo CEP, que é o Código de Endereçamento Postal. E se você gerou ali, a hora que gera dá OK, é emitido o certificado. A partir dali, você já começa a pagar. Independente se você vai trabalhar, se você vai estar atividade ou não. O MEI não fica inativo. Se a pessoa não está mais trabalhando, ela tem que dar baixa. Porque senão continua o, bolê, o pagar todo mês. Então, para a gente enfatizar, para deixar bem claro, aquela senhora costureira que tem dificuldade de entrar na internet, não tem, não tem familiaridade, aí pede para o filho fazer, o filho preenche, na hora que ele der o ok, já gerou... Já gerou, ela já está formalizada já gera as obrigações. Aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse certificado, né, junto com o CNPJ, o 14 do CNPJ, que já é emitido junto também, vai até a prefeitura para fazer uma consulta prévia do alvará de localização e funcionamento. Porque quem vai falar que autorizar ela a funcionar no lugar mesmo na rua, o vendedor ambulante, é a prefeitura. E você estava apontando exatamente essa dificuldade, né? esse cuidado... É, o microempreendedor, ele fez o cadastro, ele está formalizado, mas o restante da documentação, ele tem que se movimentar. Tem que se movimentar. Ele, o, o, o empresário, em geral, ele tem que ter atitude. Aí eu formalizei, eu vou esperar o, meu, o boleto, vou esperar o alvará, não. Ele tem que ir atrás, ele tem que ter atitude e ir atrás. É só ele na prefeitura, vai fazer, no primeiro ano, inclusive, o, o, não paga o alvará, é isento, tá? Ele vai lá e ele vai trabalhar legalmente. E aí, se ele for se manipular alimentos, manipular produtos químicos, igual a cabeleireira, vai ter que ter também um alvará sanitário. Quem vai abrir um posto, um lava-jato, vai ter que ter um alvará ambiental. Tem que ir na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Se eu for comercializar gás, eu tenho que ter autorização também em um projeto do Corpo de Bombeiro. Então, tem algumas coisas, por isso que a gente faz a palestra, para mostrar para a pessoa ir no caminho certo. Né? Ter só benefício, não ter dor de cabeça depois. Você falou de palestra. A gente estava falando que é muito fácil, entra na internet, faz o cadastro. Mas, exatamente prevendo essa, essa necessidade de maior informação, você estava falando dessas palestras que o Sebrae oferece. O que você explicasse? Olha, essa palestra é uma palestra de duas horas. Aqui em Cuiabá, nós temos de terças às quintas-feiras. Vai lá, a gente junta um número mais ou menos de 20 a 30 mil para explicar. Porque não vamos encher sala porque não dá tempo. Muitas vezes o microempreendedor tem um pouco de dificuldade, ele tem um nível de escolaridade, não todos, mas grande, assim, a maioria tem um nível de escolaridade pequeno, ah, baixa. Né? Então a gente explica bem didaticamente quais os deveres, quais os documentos. Porque é um problema muito sério aqui com o grande Grande, fazer é o CEP, porque mudou tudo. E eles têm o consul CEP na conta da Energisa ou da CAB, mas chega lá não é esse. Aí eles ficam dando coitadinho, voltando, tem pessoas que moram longe, não tem meio de transporte, pega ônibus. Então essa palestra justamente é para facilitar. Ele participa da palestra, depois ele já volta com os documentos certinhos, a gente formaliza e ele vai trabalhar. E nós temos, após essa palestra que ele formalizar, nós temos umas oficinas que chama SEI, SEBRAE Empreendedor Individual. É justamente esse SEI controlar meu dinheiro, SEI... Sei é, vender, sei comprar, sei formar preço, justamente que é para orientar eles. Desde o início ele já começaram com uma boa gestão da empresa dele. Porque você sabe que toda empresa começa desde começa pequena, nenhuma né? empresa começou grande. Então para eles começarem já com uma parte administrativa, uma parte de uma gestão empresarial bem eficaz. E além de Cuiabá e Vaz é grande, o interior também. Nós temos, onde temos nossas agências, todos os lugares o pessoal pode, qualquer dúvida, Independente se ele vai formalizar ou não, ele deve se dirigir às agências do SEBRAE e aos escritórios regionais para tirar dúvida. Roberto, e tem algum telefone, além da internet, algum lugar que as Nós pessoas tiverem no... dúvida? Nós temos o nosso o call center que é 0800-570-0800. A pessoa pode, inclusive, ligar de celular ou do fixo, não paga nada. Eu não vou ligar porque é celular, não paga nada. E tem também o nosso site, www.mt.sebrae.com.br. A pessoa pode acessar e pode ligar no 0800, que vai receber todas as informações. O telefone e o endereço eletrônico está aí na nossa tela. Isso. Roberto, muito obrigada pela sua Olha, participação. Olinda, eu, eu, eu que agradeço, que eu acho que muita validade para dar essa informação para o um pequeno empreendedor. E para ele, logo, logo, se Deus quiser, a gente vê ele logo sendo micro, micro empresário. Subindo, né? Subindo na vida. gente que, É porque o meio está aqui embaixo, que justamente é para ele subir, né? E se ele trabalhar legal, pode no máximo de um ano, dois anos, ele já está acima dos 60 mil reais. Obrigada mais uma vez, Roberto. De nada. Eu que agradeço, Aline. Nós é que agradecemos, Roberto. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link Vídeos. O programa também está disponível no YouTube no endereço que aparece aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do TRT e seguir o Tribunal no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.